Olha oh, yeah! Aqui é para uma receita! O o meu Krikot de chocolate com Krikot! E também é muito fácil! Eu acho eu aqui para seis pedras gelo, um leite por chocolate que tem sem açúcar, sem lactose, bom, gostoso, e tão energético! Energético, cheio de vitaminas! Então, bora lá! Primeiro a gente bota Depois a gente coloca meio copo de leite, agora eu vou colocar 3 colheres de coquinha. Vamos cheirar? Vamos é um cheirar bem bom. Galera, é só a gente bater, então bora lá! Agora é o nosso milk Galera, oh, agora nós vamos Vamos então bora lá hum. Tudo bom, tudo bom Inscreva Se inscreve no canal e ativa o sininho Se você quer fazer esse milkshake uh, Se vocês provarem, galera, por favor O meu vai ficar melhor do que ele já tá Então, tchau galera Ui. Até a próxima